Atenção você que é comerciante e lojista para um golpe que estão aplicando na praça em todo o Brasil. Talvez você já tenha escutado falar, já até saiba desse golpe, mas nunca é demais ficarmos atentos. Tá dada a dica aí. então presta atenção na explicação que o um comerciante está dando de como funciona esse golpe e o que você tem que fazer para não cair nele. Se liga! O golpe funciona da seguinte forma. O cliente entrega o cartão para o proprietário do estabelecimento, o proprietário insere o cartão e vai digitar o valor da compra. Nesse momento o proprietário do estabelecimento dá a maquineta para o cliente e o cliente ao invés de colocar a senha e efetuar a transação apenas aperta enter, coloca continuar e imprimir. Nesse momento sai o comprovante, o cliente retira o cartão e é como se tivesse feito a transação, entretanto olha aí ó, transação não autorizada, ou seja, não foi repassado nenhum valor para o comerciante. O que que acontece? O golpe é nesse exato momento. Você passa a maquininha de cartão para esse picareta. Aí ele vem, pega a maquininha de cartão dele. Em vez dele digitar a senha dele, ele não vai digitar. Ele vem nessa função aqui, ó. Enter verde. E Ele vai clicar cinco vezes sobre ela, ó. Um Dois, três, quatro, cinco, pessoal. Ele clicou cinco vezes, a maquininha já imprime, ó. Como, foi, como fosse feito o pagamento. Tá vendo? Olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó, o valor de 700 reais que foi passado, né? Aí, o que que acontece? Ele fala, não precisa da minha via. Aí, o que que acontece? Eu tiro a via, vou lá e já guardo a via. Mas, na verdade, essa compra não foi passada, pessoal. Pode ver, aparece uma tarjinha preta aqui, ó. Transação não autorizada. Dado o recado, então, fique alerta e nos ajude compartilhando esse vídeo para que mais pessoas fiquem atentas em relação a esse golpe aí na praça que estão aplicando em cima dos comerciantes e lojistas. Muito obrigado pela sua audiência. Rodrigo Estudos aqui do Clique Logista. Até a próxima. All